Bom, não são todos que você tem que pagar. Então são vários que são de graça, como o Valfenda, por exemplo, é um parque, então você entra e pronto. eu falo uma média de quatro mil reais, porque Pode ser menos, depende de quando você compra, da época que você vai viajar, ou Sim. pode ser mais pelos mesmos motivos, tá? tá. É... E de volta. Que... E de volta, é, para a tá? Para quatro é. mil reais e de volta, tá? Então, é. agora mil Eu não vou é. falar porque não... É. Depende muito do roteiro. Às vezes nem que pegar avião. Ó, isso já é interessante, galera. Com 4 mil reais, você já vai para Nova Zelândia e você já volta. Você já consegue <risos> ir e voltar? O que, que, que você vai fazer lá? O que, que você vai é, se virar? Mochilão? Que que você vai... Aí é com você. Aí aí tem que é. fechar com a rafa. Aí vai fechar de acordo com que com a sua seu cash, né? E com a sua necessidade. Então quatro é. mil reais, meu, já é um preço bacana para ir e voltar, né? Você já chegar é, então. na Terra Média por quatro reais e conseguir, pô, voltar, pô da hora. <risos> <risos> então aí tem isso. Aí, é, as qual empresas, que é a pergunta? As, tá as, as empresas. empresas. É. Bom, tem a Air New Zealand, eu prefiro. A Air New Zealand é uma ótima empresa, ganhou vários prêmios, um, mas eu não sei como vai ficar depois da pandemia, tá? Então a gente tudo que eu tô falando aqui é como era até dois Esse meses da atrás. É. Então, a gente já fez aqui um, meio que um roteirinho aí, já para ir pelo menos pro, pro local, a gente já chega lá, né, como foi sugerido aqui, a gente fazer meio que um, um roteiro. Então, a gente já sabe mais ou menos o valor. Aí, chegando lá, Rafa, é tipo assim, é... Local, depois a gente fala de transporte, para levar a gente nos locais e tal. É, os sets... Todos os sets têm é, uma tarifa, tem um, um, um valor para você visitar. Quanto que é Hobbiton, quanto que fica isso daí mais ou menos? E quanto você calcula mais ou menos tipo um número médio aí de, de visitas dos do sets? Tipo assim, ó, o cara vai visitar cinco lugares, é mais ou menos tanto que a gente calcula e é garantido a ida, pega no hotel. Como que funciona mais ou menos isso? Bom, não são todos que você tem que pagar. Então, são vários que são de graça, como o Valfenda, por exemplo. É um parque, então você entra pronto. Robiton tem a sua taxa, né? Porque é um tour guiado, tem toda a estrutura tudo mais. Taxa diferente se você for fazer uma revisão lá um ou um, não. Ah, eu não me lembro quanto que tava 95 dólares, eu acho. Ah, posso estar tá falando uma grande besteira, tá? Eu uhum. não me lembro, eu tenho que ver. É, porque, como o roteiro é cheio, sempre cheio assim, de, de detalhes, eu não foco num preço fixo, sim, né? Num preço sim, só. sim. É. Falando de preço de acomodação, é isso. Se você ficar no hostel, dividindo tal, às vezes tem gente que quer essa experiência, não tem problema hum. nenhum. Os hostels são ótimos lá. Já fiquei em vários. É, você paga, sei lá, 50 dólares por, né, por noite. Se você quiser ficar no hotel. 120, 130, um hotel econômico, né, uhum. então, tem tá uma média também de valor. Os passeios, tem o Hobbiton, que é, que nem eu falei, uh, vários são gratuitos, e tem os outros, mas assim, dificilmente vai passar de 200 dólares neozelandeses, geralmente uhum. 100 e pouquinho, 150, uhum. Então não gasta é... muito em visita aos sets, assim, né? É bem pouco. Não, e é sempre uma mistura, né, de passeios. Não é sempre assim, ah, você vai fazer passeio pago todos os dias. Pode, se quiser, pode, né? Mas nem, às vezes nem precisa, entendeu? É, muitos lugares não precisam ser pagos. E assim, e lá, beleza. Então a gente já foi, tá, foi, pegou o avião, chegou lá. Tem o um hotel, beleza? Mais ou menos os valores que você falou. A gente já reservou, é, já pelo menos comprou, entre aspas, o, a, os passeios. É, locomoção, né? Tipo, lá para você se locomover, porque a gente viu que tem a, a Ilha Norte, a Ilha Sul. É, tem, tem formas, tem transportes públicos e também tem vans que dá para a gente fechar. Tipo, para a van pegar a gente no hotel, dá para fazer isso também? Passeios. Tem, tem, tem uma mescla. Geralmente é uma mescla de tudo, tá? Mesmo quem aluga o carro de ir para uma ilha para outra. É isso também que eu é ia perguntar. É... O aluguel de carro também é barato? Tem... É, bastante. é uma boa opção. Principalmente se tem mais de duas pessoas, mais de uma. Eu acho que é uma ótima opção, é. porque fica um custo legal. Tá. É... E, cara, dirigir pelas estradas lá é maravilhoso. É muito <risos> gostoso, sabe? Paisagem maravilhosa, é lindo, né? <risos> Não somente é lindo, mas é super tranquilo. Como eu falei, tem pouca gente, a estrutura é boa, sabe? Então, não tem por que não, assim. Uhum. Uh, mas, geralmente, tem um misto. Então, uhum. principalmente com família, assim. Gente, alugou um carro, chegou na cidade grande, <risos> cidade grande de dois uhum. mil habitantes, uhum. Mas, uhum. <risos> é. mas chegou na cidade maior, devolve o carro, e fica por ali, sabe? Pega um tour. Então, vamos dizer, um hum. desses tours que eu falei que a gente estava deitado ali na, na, na, no cenário, né? Sim. Pega no hotel, passa o dia fazendo tour, às vezes tem refeição inclusa, né? Um chá, alguma coisa sim, assim. Sim. Às vezes para numa cidadezinha para comer alguma coisa, pode estar incluso ou não, depende, tem vários tipos. Te devolve no hotel, dia seguinte, outro passeio, faz e volta.